Se tem um aparelho que teve seu desenvolvimento conturbado, esse foi o SEGA Dreamcast. Um aparelho que não teve um projeto, mas sim dois projetos simultâneos. Um da SEGA do Japão e outra da SEGA da América. Um videogame que reuniu empresas gigantes para se tornar realidade. E que provavelmente isso nunca mais vai acontecer. Exatamente pelo tamanho dessas empresas. Mas que também, em contrapartida, acabou com longas parcerias da SEGA. No vídeo de hoje vamos falar do desenvolvimento do SEGA Dreamcast. Até o seu anúncio oficial. Tá preparado? Porque meu filho, essa história é tão doida. Mas tão doida. Eu só acredito nessa história. Porque ela foi amplamente divulgada e registrada por várias revistas. E revistas bem importantes da época. E é claro, eu vou mostrar todas aqui, né? Então, seja o que Deus quiser, bora! O Saturn 2. Em 1995, o Sega Saturn estava vendendo muito bem aqui no Japão. Mas isso não acontecia nos Estados Unidos. Os jogos que faziam sucesso no Oriente não agradavam e nem havia interesse por parte da SEGA da América em lançar em terras americanas. A pressão da SEGA da América para um sucessor do Saturn levaram a SEGA a fazer um contrato com a Luke Reed Martin, uma empresa de tecnologia aeroespacial, mas que também era especialista em tecnologia de chips gráficos 3D. Essa empresa já havia trabalhado com a SEGA na placa de arcade Model 2. A SEGA da América achava que o Saturn precisava melhorar nos gráficos 3D para concorrer com o Sony Playstation A Next Generation de novembro de 1995 Detalha todo esse ímpeto Da Sega da América Como vocês podem ver ao fundo Por isso, toda essa vontade De lançar logo um sucessor Ou pelo menos um Saturn Que tivesse um desempenho melhor Em gráficos poligonais Daí a ideia do Sega Saturn 2 Um Sega Saturn Turbinado, digamos assim Com os chips 3D Da Luke Reed Martin Toda a história dessa parceria aparece na revista Edge, de outubro de 1995. O que a SEGA não contava era que a Luke Reed Martin estava em outro projeto bem complexo naquele ano de 1995, o chipsets Real 3D para PCs baseados em Windows, projeto esse que era a prioridade da empresa na época, pois já era uma fortuna em investimentos. E a ideia era padronizar os gráficos 3D nos PCs. Algo que hoje é uma realidade. Com a SEGA em segundo plano. A Luke Hidd Martin atrasou o chip 3D da placa Model 3. Que seria a base para o tal Saturn 2. E a placa Model 3 era para ser lançada no final de 1995. Algo que não aconteceu. E deixou principalmente a SEGA da América frustrada. No entanto a Luke Reed Martin conseguiu também desagradar a SEGA do Japão, já que ela dependia dessa placa. Se a Model 3 fosse lançada no final de 1995, os jogos de arcade poderiam ser lançados no verão de 1996, que é a melhor época para esses lançamentos. Isso não acontecendo, a SEGA do Japão perderia vantagem competitiva nos arcades, frente às suas concorrentes. Segundo a Ultra Game Player de junho de 1997, a Luke Reed Martin apresentou vários designs de hardwares ao longo do ano de 1996, todos rejeitados pela Sega. Isso, claro, segundo a Luke Reed Martin, não, não deu certo. certo. Como a SEGA estava descontente com a Luke Reed Martin, ela fez uma parceria com a empresa gráfica NVIDIA, que baseou a sua primeira placa de vídeo, a NV1, no hardware do SEGA Saturn, até mesmo permitindo que controles do Saturn fossem conectados através de uma segunda placa. No entanto, a NVIDIA teve dificuldade em convencer a SEGA de que aquela tecnologia era o futuro. A SEGA estava cética devido ao sucesso inicial do Playstation. E mesmo que a SEGA tivesse convertido vários jogos do Saturn para se beneficiar do NV1, as vendas de placa de vídeo naquela época eram bem baixas. A NVIDIA, no entanto, estava trabalhando na sucessora da NV1, a NV2 que compartilhava uma arquitetura semelhante à NV1, mas aumentou a potência gráfica para torná-la mais competitiva. Sega e NVIDIA trabalharam juntas brevemente em trazer essa tecnologia de consoles na forma do Saturn V08, mas a ideia foi arquivada. Rumores de um add-on para o Sega Saturn. Em 1997, a outra game player dizia que a SEGA estaria desenvolvendo um add-on para o SEGA Saturn, que o transformaria num console de 64 bits e dava o nome desse add-on, Eclipse, que seria, segundo a revista, um sistema autônomo projetado para ser usado na porta de expansão do Saturn. Sem comentários, viu? A própria SEGA, na época, negou publicamente esse projeto. O, o M2. M2. Em 1991, o fundador da Electronic Arts, o empresário Trip Hawkins, deixou a empresa para iniciar um novo empreendimento, a 3DO Company, com o objetivo de entrar no lucrativo mercado de consoles de videogame e com um sistema de ponta, o apropriadamente chamado 3DO Interactive Multiplayer, a 3DO Company, projetaria as especificações no que era considerado um movimento novo na época. Licenciaria a tecnologia do console para fabricantes de eletrônicos, que construiriam os sistemas. O objetivo era criar um padrão uniforme, semelhante ao que é geralmente visto nas indústrias de música e cinema, e, em certo sentido, seguir as tradições estabelecidas pelo IBM PC, e MSX aqui no Japão no entanto quando foi lançado no final de 1993 o 3DO era muito caro e incapaz de competir efetivamente com os gigantes Sega Nintendo e eventualmente Sony no final de 1994 a empresa havia anunciado um complemento para o 3DO que mais tarde se tornaria seu próprio console separado com o codinome M2. Durante grande parte da década de 90, o M2 foi objeto de muita discussão, considerado um dispositivo poderoso, mas que era incapaz de ameaçar a concorrência. No início de 1996, o M2 estava atualmente na fase de ser uma plataforma de arcade, sendo vendido para a gigante japonesa de eletrônicos Matsushita, hoje Panasonic. Por volta dessa época, a SEGA descontente com atrasos da Luke Reed Martin, entrou em discussões com a empresa, sugerindo potencialmente um plano para abandonar completamente a plataforma Model 3. A SEGA inicialmente, negou que estava conversando com a Matsushita sobre o M2, mas estava explorando as possibilidades por trás do próximo padrão de discos, o DVD. Vale lembrar que a Matsushita era um dos membros fundadores do projeto DVD, junto com a Sony. A SEGA deveria trabalhar com a empresa para utilizar a tecnologia de DVD no entretenimento doméstico, embora pareça ter pouco resultado disso. Conforme revelado, pela EGM de abril de 1996 em fevereiro a Sega encomendou alguns kits de desenvolvimento do M2 em um acordo que os levaria a fornecer exclusivamente jogos ao sistema acordo esse que foi amplamente divulgado pela revista Edge de março de 1996 mas ao longo das semanas e meses as negociações fracassaram. Inevitavelmente, uma mistura de egos e relatórios de baixo desempenho do aparelho foram os responsáveis. Segundo a revista GamePro, esse foi o motivo da SEGA abandonar o projeto M2. O divórcio foi oficializado e divulgado na revista Next Generation, de junho de 1996. Mesma época em que a SEGA Model 3 foi finalizada e colocada no mercado. A Model 3 seria o último acordo da SEGA com a Look Reed Martin. As duas empresas se separariam logo depois. Então, o projeto Saturn 2, que era da Look Reed Martin, foi efetivamente interrompido. Aliás, a SEGA mais tarde fez parceria com a Yamaha para criar o padrão GD-ROM para uso em seu console que viria a ser o Dreamcast. Isso manteve os custos iniciais baixos, pois a SEGA não precisou pagar royalties por usar o DVD, embora a SEGA insistisse que o DVD permanecesse como uma opção para o futuro. A Matsushita, de repente, cancelou o projeto M2 pouco antes do lançamento em meados de 1997 Dural, Dural e, e Black Belt. Belt o novo console da Nintendo o Nintendo 64 foi lançado em setembro de 1996 e com ele o suposto mundo dos jogos em 64 bits. enquanto o Saturn continuava a vender bem aqui no Japão o Nintendo 64 começou a consumir drasticamente a participação do mercado do Saturn no ocidente. O mercado de PCs também continuava evoluindo bastante, sendo dominado por dois padrões gráficos, a série PowerVR da Videologic e as placas Voodoo da 3DFX. d A SEGA não sabia qual das duas empresas escolher em 1996, exatamente para o seu novo console, iniciando efetivamente dois projetos que substituiriam o Sega Saturn 2, paralelamente em meados de 1997. Agora, a missão era não ser superada pela Nintendo e seu Nintendo 64. O desenvolvimento do projeto da VideoLogic aconteceria no Japão, e foi dado rapidamente o codinome Dural, em homenagem a personagem de jogos da série de luta Virtua Fighter. E nos Estados Unidos, a 3 d Effects trabalharia com um projeto conhecido como Black Belt, conforme divulgado. Pela revista Next Generation de agosto de 1997. Foi o Dural que deu o primeiro passo público. Quando a Hitachi, uma empresa que já havia desempenhado um papel importante no desenvolvimento do Sega 32X e do Sega Saturn, anunciou que estaria fabricando o CPU para a máquina japonesa, isso acabou sendo a arquitetura do processador Hitachi SH4, que seria usado em conjunto com os próximos chips gráficos VR Series 2 da NEC. Barra VideoLogic na produção da sua placa principal. No entanto, só se falava do projeto Black Belt. Já em 1996, barra 1997 a 3 d effects era líder no mercado de placas de vídeo para PC a SEGA da América optou por usar a tecnologia gráfica voodoo 2 e voodoo Banshee da 3 d effects depois de experimentar inicialmente os processadores RISC da IBM e Motorola estabeleceram o sh4 como CPU central a SEGA compraria uma participação de 16% na 3 d effects em meados de 1997 como relatado na revista Sega Saturn Magazine, de julho de 1997. Com certeza, um sinal de compromisso com os esforços da empresa. A revista Edge, de janeiro de 1997, dizia que o novo console da Sega possuía uma unidade de CD-ROM de 6 ou 8 velocidades. E também o modem embutido, na mesma época em que aparentemente o suporte a DVD estava sendo considerado para o Sony Playstation 2. Tudo isso dito na mesma revista. Do ponto de vista do software, a SEGA estava buscando ativamente parcerias em 1997. Embora ainda houvesse muita incerteza em relação aos detalhes, as negociações começaram com a Microsoft, por razões não reveladas. E a SEGA Soft, que era uma parceria da SEGA da América com uma empresa de hardware chamada CSK, que se envolveu no desenvolvimento do Black Belt. Em um certo estágio, o Black Belt foi mostrado a um número limitado de desenvolvedores, e aparentemente foi muito bem sucedido. Não foi difícil encontrar detalhes dessa máquina ocidental de, entre aspas, 64-bit. Detalhes esses revelados pela EGM de julho de 1997. Mas... Talvez a característica mais importante do design do Black Belt fosse seu sistema operacional, projetado especificamente para facilitar o desenvolvimento de jogos pela máquina. E quem havia visto os dois projetos, dizia que o Black Belt, nessa fase, era melhor. Isso tudo, segundo a revista EGM, de setembro de 1997. Na época, a SEGA se preocupava muito mais no poder de processamento, que nas ferramentas de desenvolvimento de jogos. Um dos grandes defeitos do SEGA Saturn, segundo os programadores. O sistema operacional do Black Belt foi projetado para ajudar nas rápidas conversões de jogos de consoles para PC e vice-versa. Algo familiar nos dias de hoje, né? Além disso, o projeto Black Belt foi apoiado pelo recém-recrutado da SEGA da América, Bernie Stoller, que já havia começado a enterrar o SEGA Saturn no Ocidente, chegando a afirmar que O sistema não era o nosso futuro Na E3 de 1997 Pensava-se que a SEGA estava exibindo O hardware de desenvolvimento Para possíveis soft houses e editores Como a Core Designer Uma soft house europeia Por volta do final de 1997 Com uma versão demo De Scud Race Um jogo de corrida da SEGA de 1996 Tudo isso mostrado na revista Gamers Republic de junho de 1998 e também na revista Red. E já chamava o console com outro nome. Que será o nosso próximo assunto. Katana. Mas isso é só um spoiler. Aliás. Demos de Scud Race. Foram encontradas em kits de desenvolvimento do Dreamcast. Isso é só um adendo. Tá? O desenvolvimento preliminar da plataforma Dural. Estava começando a tomar forma no final de 1997. A SEGA informando aos desenvolvedores. O uso de computadores com processador Pentium 2 com clock de 200 MHz. E placas gráficas PowerVR como base. A Next Generation, de dezembro de 1997, mostrava além da versão Scud Race, também essas especificações. Um fato curioso, confirmado por Hideki Sato, chefe de desenvolvimento de hardwares que viria a se tornar presidente da SEGA anos depois, é que, em algum momento... O novo console da SEGA quis abandonar os dissipadores de calor eletrônico tradicionais e optar por um sistema de refrigeração a água para manter os componentes na temperatura ideal. Tudo isso revelado em entrevista à revista Next Generation de 2001, já com o console nas lojas. Katana, Katana. O logotipo Katana... Ainda aparece no hardware de desenvolvimento inicial do Dreamcast. No início de 1998, o projeto Dural ficou conhecido publicamente como Katana. A Next Generation, de fevereiro de 1998, tinha como título Adeus, Dural. Olá, Katana. Nesse momento, o Sega Saturn estava muito mal, tanto no Japão como nos Estados Unidos. A Electronic Arts abandonou seu suporte ao Saturn e a Capcom parecia não querer fazer a versão ocidental, de X-Men vs Street Fighter um dos jogos mais aguardados do aparelho, o novo console era extremamente necessário e a SEGA da Europa já estava marcando até data para o seu lançamento em 1999 segundo a revista Edge de fevereiro de 1998, o projeto Katana foi uma mescla do projeto Dural e do projeto Black Belt, o processador gráfico foi o Power VR do Dural e para a empresa 3 df foi dada a promessa de ser utilizada no próximo console da Sega, coisa que até o momento não aconteceu né o que até hoje se especula é que a placa voodoo da 3 d FX seria mais poderosa que a Power VR da videoLogic conforme afirma a Game Pro de novembro de 1997. Em entrevista à revista Sega Saturn Magazine em outubro de 1998, já com um protótipo do Sega Dreamcast, Yudinaka respondeu à questão dos dois processadores gráficos, dizendo que o Sonic Adventure, com a placa Voodoo 3D FX, dava alguns problemas de desempenho. Em relação à arquitetura na época do projeto Kataná. Mas os chips 3D FX e Power VR marcaram uma melhoria significativa em relação à concorrência em termos de desempenho. Isso nos setores em geral. A decisão de abandonar o 3D FX foi decepcionante para a maioria das pessoas pelo mundo, isso claro no mundo dos games, principalmente nos Estados Unidos. O projeto Black Belt levou a perdas consideráveis de empregos na Sega da América e pelo menos cinco desistências de parcerias. Isso tudo relatado nas revistas EGM, de janeiro de 1998 e Ultra Game Players, de novembro de 1997. Em particular, a escolha do processador gráfico intrigou a Electronic Arts, uma parceira de longa data da SEGA, que havia investido muito na empresa 3DFX. Isso, junto com as vendas fracas do Saturn, podem ser atribuídos ao motivo pelo qual a Soft House se recusou a apoiar o Dreamcast, na sua reta final, a 3D FX não ficou satisfeita, acreditando que estava produzindo um chip que atendia e até em alguns casos superava as expectativas da Sega, tanto em termos de tamanho, desempenho e custo. No entanto, a decisão da Sega também foi atribuída aos detalhes do vazamento da 3D FX em relação às especificações técnicas do projeto, que eram secretos até então. Isso tudo ao declarar sua oferta pública inicial em abril de 1997. De qualquer forma, o investimento da SEGA na 3 d Effects permitiu reivindicar a tecnologia por trás do projeto Black Belt, para evitar que ela fosse usada por concorrentes, pois a Sony já havia se manifestado publicamente, segundo a reportagem da revista EGM de outubro de 1997. Em resposta, a 3 Effects entrou com um processo de 150 milhões de dólares em setembro contra a SEGA e também a NEC, alegando que eles haviam sido enganados ao acreditar que sua tecnologia seria usada quando, de fato, um acordo nos bastidores tivesse feito algo entre as duas empresas japonesas nos meses anteriores ao anúncio. Eles também alegaram que a SEGA privou a 3 Effects de materiais confidenciais em relação à propriedade intelectual da 3D Effects. Tudo relatado na Ultra Game Players de novembro de 1997, algo que a Sega negou em um comunicado à imprensa. O processo foi encerrado em agosto de 1998, com a Sega pagando uma indenização de 10 milhões e meio de dólares a 3D Effects. Parecia que a Microsoft não tinha mais nenhum papel no desenvolvimento do console. No entanto, 1998 também foi o período em que eles anunciaram outro sistema operacional, com o codinome Dragon, disponível para usuários do Katana. Um sistema operacional baseado em tecnologias Windows CE. Inicialmente, pensava-se que o Katana poderia estar fazendo a ponte entre PCs domésticos e consoles de videogame. No entanto, isso não foi revelado. O Windows CE tinha como objetivo atrair desenvolvedores do Windows 95 98, apresentando um ambiente de desenvolvimento menos assustador para aqueles que nunca tinham trabalhado com consoles de videogame antes. A Sega e a Microsoft estavam trabalhando no aperfeiçoamento da versão do Dreamcast do Windows CE por quase dois anos, desde antes do lançamento do próprio Windows CE, em 1996. A Gamers Republic, de agosto de 1998, Fez um histórico completo e conta essa relação da Microsoft e Sega com o Windows CE. A Microsoft decidiu cooperar com a Sega na tentativa de promover seu sistema operacional, o Windows CE para videogames. Mas o Windows CE para o Dreamcast mostrou recursos muito limitados comparados ao sistema operacional nativo do Dreamcast. As bibliotecas oferecidas pela SEGA davam espaço para muito mais desempenho, mas às vezes eram muito mais difíceis de utilizar ao portar aplicativos de PC já existentes. Os executivos da SEGA declararam que consideravam um sistema operacional nativo, mais rápido e mais poderoso. Mas o acordo deu a Microsoft o conhecimento necessário para seu projeto. Um tal de... Xbox. Na primavera de 1998, kits de desenvolvimento haviam sido enviado para soft houses selecionadas, com o hardware sendo altamente elogiado, conforme reportagem da revista Sega Saturn Magazine, de maio de 1998. Muitas soft houses se inscreveram para produzir jogos para o console durante esse período, incluindo a Electronic Arts, que planejava nessa fase trazer muitos jogos para o sistema. Mas também houve problemas com Electronic Arts. A posição financeira da SEGA significava que eles eram incapazes de oferecer as mesmas ofertas generosas que mantiveram com a empresa ao seu lado nas gerações anteriores. Então, o CEO da Electronic Arts, Larry Prost, amigo de Bernie Stoller, propôs um acordo que apenas via jogos esportivos da EA, sendo lançados na plataforma Katana por cinco anos, potencializando o aparelho e levando ao domínio do mercado. Só que a SEGA não pôde cumprir com os termos do contrato. E nem parecia que a SEGA queria na realidade. Pois a SEGA comprou a Visual Concepts. Uma soft house por 10 milhões de dólares. E divulgou amplamente o seu próximo jogo da NFL. O NFL 2K. A SEGA tentou obter uma oferta melhor para eles. Mas a EA nem se mexeu. Assim o Dreamcast não teve em nenhum momento apoio da EA. Enquanto isso o lançamento nos Estados Unidos. Estava sendo adiado lentamente. Começando no Natal de 1990. Depois foi para março de 1999 E depois abril de 1999 Até finalmente se estabelecer em setembro Como você pode ver nas reportagens ao fundo Finalmente, finalmente. O, anúncio o anúncio do, do Dreamcast Cast. Em 21 de maio de 1998, o console Dreamcast foi mostrado ao mundo pela primeira vez, em um evento de imprensa da SEGA, a SEGA New Challenge Conference. A intenção era lançar o sistema no Japão em novembro de 1998. Supostamente, o console deveria ser revelado no dia 10. Mas isso se chocou com o anúncio de Final Fantasy VIII, da Square Enix, conforme dito pela revista Edge, de junho de 1998. O nome final foi uma das 5 mil ideias apresentadas pela empresa Ither Brand. A revista Edge de Natal, de 2001, já com o console lançado, fez um histórico dos acontecimentos do Dreamcast. Além de uma pesquisa conduzida pela EGM, que sugeriu Kataná, uma das escolhas mais populares entre os leitores, com 37%, seguido por Dreamcast com 15%, Dural 14%, e Black Belt 4%. Os 30% restantes dos entrevistados não gostaram de nenhuma das opções da SEGA. Tá aí o gráfico para vocês verem. Agora tá na hora da gente voltar no tempo. E ver como foi o anúncio oficial do Dreamcast. A primeira vez que vimos o último console da SEGA até o momento. Quem apresentou o evento foi Shoichiri Irimajiri, Que na época era o CEO da SEGA da América. Tom Kalinski havia saído da SEGA em 1996. Principalmente por divergências com a SEGA japonesa. E também pelas baixas vendas do SEGA Saturn no ocidente. Irimadiri começa o evento assim. Boa tarde. Hoje, gostaria de anunciar um novo projeto da SEGA, que é um marco no mundo dos negócios de entretenimento eletrônico. Esse projeto chamamos de SEGA Dreamcast. Dreamcast é o novo videogame da SEGA. Este é o logo do Dreamcast, que transmitimos ao mundo pela primeira vez. Esta é a marca do Dreamcast que significa a expansão do universo e a energia dos seres humanos. Logo depois, o narrador explica que o aparelho tem a qualidade da SEGA que todos conhecem, além de alta performance de gráfico, som e desempenho. Depois, segue dizendo que é o console mais poderoso até então, com processador Itachi SH-4, processador gráfico PowerVR 2, com Windows CE e tecnologia Yamaha XG. Nessa demonstração do controle, você vê que o start está diferente da versão final, e falta os logos do Dreamcast. A demonstração do VMU devia ser bem surreal para a época. Um memory card que parece um minigame, com controles e tudo, dizendo que poderia ser uma comunicação entre outros jogadores. Realmente devia ser demais. Esses efeitos 3D poderiam ser fodas na época, né? Mas hoje vou te falar que é meio bizarro, né? Interessante que o narrador diz que tudo isso foi feito com o próprio poder do hardware do Dreamcast. Agora, voltando para Irimadiri. Ele anuncia o console para o dia 20 de novembro de 1998. Quer dizer, houve um atraso. O lançamento foi no dia 27. E também ele agradece os 1.500 convidados. Essa foi a história do conturbado desenvolvimento do SEGA Dreamcast, até o seu anúncio oficial. Mas claro né, falta muita coisa ainda para ser dito. Então domingo que vem, vamos continuar a falar de Dreamcast. E já que a gente terminou falando do anúncio oficial para os jornalistas e para a imprensa, vamos iniciar na semana que vem falando como é que foi o anúncio para o público na E3 de 1998. Aliás... Você se lembra o que foi anunciado na E3 de 1998? Vamos relembrar como é que foi a E3 de 1998. Então não esquece, domingo que vem, 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado para continuar a falar do Dreamcast, um dos consoles mais queridos da SEGA. Mas eu quero saber de você, quais as suas histórias com o SEGA Dreamcast? Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram, arroba que lá é o melhor modo pra gente poder conversar melhor. Além de eu mostrar itens inéditos que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá. Arroba VitorIsui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Não esquece, hein? Semana que vem. Vamos continuar a falar de Dreamcast.